Por muito tempo, tem-se tentado descobrir qual era a verdadeira aparência de Jesus Cristo. Uns dizem que ele é branco e de olhos azuis no estilo europeu. Outros dizem que ele era pardo ou negro, já vista que esta era a cor predominante na região em que ele habitou. Mas como de fato é a face do filho do homem? Bom, antes de tudo, já deixe o seu like e se curte assuntos deste gênero, inscreva-se e ative o sino das notificações. O de Salamanca, da Espanha, abrigou uma exposição da primeira escultura hiperrealista do corpo de Jesus, inspirada nas descobertas científicas feitas através do estudo do Santo Sudário de Turi. Para quem não sabe, o Santo Sudário é uma manta que, segundo alguns teólogos, teria sido usada para cobrir o corpo de Cristo dentro do sepulcro. As primeiras referências a um possível sudário surgem na própria Bíblia. O Evangelho segundo Mateus 2, e 59 relata que José de Arimateia envolveu o corpo de Jesus com um pano de linho limpo. A imagem pesa 75 quilos e foi feita com adex e silicone e causa uma impactante impressão em quem a vê. O bispo de Salamanca, Dom José Luiz Retama, foi um dos primeiros a visitar a escultura e demorou alguns minutos em silêncio, observando e meditando. O corpo busca representar a situação em que Jesus se encontrava após sua paixão e morte. Chagado e ferido pelas mãos dos soldados romanos, descurvados e mãos atadas. Por sua natureza realista, também o traz desnudo, até mesmo com as marcas da circuncisão judaica. As costas ficam um tanto elevadas, e na parte de trás da cabeça, a e lacerada pela coroa de espinhos, e uma pequena trança para prender o cabelo, os ombros marcados por carregar a cruz, o nariz aparece quebrado e o olho direito inchado. Foi usado o cabelo humano para adornar a cabeça e todo o corpo, e chegando perto da escultura, é possível ver até mesmo os poros da pele: sardas e cílios. Para Dom Redama, a reconstrução imperialista não apresenta um conflito teológico. Ao contrário, será uma ajuda para ver o mistério, uma reivindicação ao mistério que se fez carne. Além da escultura, a mostra conta com uma explicação sobre a flagelação de crucifixão de Jesus para o melhor entendimento dos espectadores. O comissário da exposição, Álvaro Blanco, dedicou mais de 15 anos ao estudo do Santo Sudário e outras as pesquisas científicas sobre o corpo de Jesus. Ele explica que o objetivo da escultura é colocar o observador diante de um corpo de qualidade humana sem movimento artístico. Ele confessa que ao ver a imagem sentiu que estava diante de Jesus, estava diante da imagem do corpo de Jesus de Nazaré. Mas e você o que acha? Seria este santo sudário e, consequentemente, essa representação uma grande farsa? Ou de fato estaríamos diante da imagem fidedigna de Jesus Cristo de Nazaré bem diante de nossos olhos? Deixe a sua opinião nos comentários.